Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui numa igreja muito assombrada. Eu já vim de noite aqui, eu e a Thaís, né Thaís? Sim. Aqui é assombrado, né? Aqui é demais, Thiago. Aqui aparece uma noiva, o local aqui é bem sinistro de noite e hoje a gente voltou de dia pra ver como que tá, né Thaís? Isso. Cara, tô decepcionado com o local. Olha. Aí, Cara... Ah, então, não tem mais nem a santinha ali, tinha é uma santinha. Pessoal, tinha uma santinha ali. A janela pra gente tirou tudo. E a gente vai mostrar detalhes aí para vocês dessa igreja. A história daqui é que o noivo da moça foi velado nessa igreja e no dia do velório ela se matou também nesse local, né, Tiago? Se matou Um ali. pouco mais aqui do lado a gente vai mostrar para vocês que é onde era o salão de festa, né, Tiago, da igreja. Então, aqui foi velado o um namorado dela, noivo dela, e ela se matou no dia de tanta tristeza, né, Thiago? Ela então... se enforcou. Cara, tá fazendo barulho, cara. Tá, fazendo... tá bom? Galera. Vamos, vamos entrar pra dentro. Se inscreve no canal, deixa o like, hein? Que triste, é essa? Cadê os bancos, Thiago? Cara, ah, será que roubaram? É roubado. É roubar, ó, aqui eles não roubaram. Mas do lado de cá, ó. Quer alguém? Tá andando no forro. Tem um buraco aqui, ó. Olha aí. Quer alguém? Pessoal, isso aqui era cheio de banco. Cara do céu. Olha, roubaram tudo. Tudo que deu, deu para roubar o pessoal roubar, né? Tá. E aquele fogo ali, ó. Parece que foi colocado fogo. Ó, aqui colocava Santas, ó. Aqui e aqui, ó. Ah, Deixa eu dar uma olhada aqui, Thiago. Tiago, não. não foi. Tá aí, tá? Vai me subir. não, não Tiago, não sobe. Não, não. Tiago, tá vendo? Ah. Calma, Tiago. É que tem buraco no fogo. Vou subir aqui, ó. Misericórdia. Tiago, obrigado. Tem alguém aí? Pode te atacar, Tiago. Será é que é bicho? Não sei. Estou. Aí. Que susto, velho! Que? Tem um cacho de abelha enorme aqui. Não tem nada aqui, cara. Então, não tem nada aqui. Pessoal, ó, tem um cacho de abelha ali. Mas não tem nada. Thaís, não tem nada, cara. Não é, Tiago. Foi você? Não foi. Fiz aqui na. Mano do céu! Thiago, o que é isso? Thiago, desce daí. Não tem nada aqui! Thiago! Ai, meu Deus! Foi você? Não. Segura essa câmera aqui, pelo amor de Deus! Ó! Oh. Ei. Não tem nada aqui, né? velho. Tiago, misericórdia! corte. Eu não vi nada. Te juro por Deus, eu não vi nada. Escuta. Oh, é é. Tiago, vamos sair daqui. Tiago, eu tô com medo de sair aqui cair tudo em cima de nós. Misericórdia, tchau. Oh. Tava fora. O oh. que foi isso, cara? Tiago, que isso? Ó. Ó. O é tá aí? Tiago, não tem como, não tem ninguém aí. Eu subi lá, não, não vi nada. Eu não achei que era bicho, não vi nada. Mas viu, parece que é uma coisa pesada, cara. Aham. Uhum. Ai, ah, parou pra lá. Foi nós entrar ali de dentro, você viu? Meu coração ficou disparado. Oh. Ó. Ai, Thiago. Meu Deus do céu, cara. Nossa, Thiago, será que dá pra andar aí? Ou é por aqui, ó? Acho que aqui tá melhor, ó. Vai na frente. Thiago do céu, tô apavorada. Te juro, cara. Eu, eu juro por você, que eu... eu, eu, eu... Eu subi lá, eu não vi nada, cara, não vi nada. Depois o cara ver na câmera se apareceu alguma coisa, mas eu não vi nada. Mano, tô todo arrepiado. Olha lá, velho. Não tem nada, velho, ó. Podia ser alguém falar assim, ah, alguém tá zoando nós, véio. Ou o bicho andando, né, mas ó, em cima ah, aqui não tem um nada. Bicho, tinha que ser um bicho muito pesado, Então, cara. eu tô falando aqui em cima não tem nada. Você olho dando foto, também não tem nada. Que que é aquilo, velho? Parece uma pessoa correndo. Pessoal, ó, então o velório estava acontecendo ali e ela se enforcou aqui nessa parte, ó. Que era o salão de festa do local, né, Tiago? É. Cara, eu tô apavorada, eu vou falar pra você. Se um barulho daquele lá faz de madrugada, Tiago do céu. Cara, eu tô, eu tô apavorado, eu não vi eu nada. Eu não fico, viu? não consigo ficar não, você tá louco. Eu não vi nada, cara, não vi. Juro pra você, pus a câmera lá pra ver, mostrei todo lado, não vi nada. Ó, então é assim, pessoal, ó. Não sei nem como que eu tô filmando, Thaís, gente. Teve uma vez que a gente veio aqui de noite que tinha uma corda, se não me engano era aqui ou aqui, ó. Eu acho que era por aqui, ó. É... por aqui né É Foi a corda que ela se enforcou, cara. Não tem nada pelo chão? Dá uma olhada. Lembra que a gente até fez o Spirit Box e foi confirmado que era a corda dela? Sim. Cara? Não tem nada, né? Não, pessoal, veio destruiu isso aqui, Thaís. Destruiu tudo, Destruir roubaram, quebraram todos os vidros. Eu lembro que essa parte aqui era queimada. Ah, Olha lá, ó. Ah, é verdade. Vou meter Ó. Caraca. Aqui era a cozinha, eu acho. E ser. Nossa senhora. Tiago, vamos dar mais uma olhada vamos ali vamos ver aquele barulho. Vamos lá, É Santa, sim roubar até a Santinha Santinha ficava lá em é cima imagem. Alguma coisa sobrenatural. velho, que não quer que a gente fique um permaneça aqui no local. Eu vou embora. Eu não quero que nada me acompanhe. Hein? Caraca, Thaís. Vamos embora? Vamos. Pessoal. Pessoal, então a gente veio mostrar pra vocês. A gente está voltando em várias lendas antigas aqui do canal, conforme vocês pediram. E hoje a gente veio mostrar. A gente ficou muito triste pelo local estar tá desse jeito, né, Tiago? Nessas condições, saber que o pessoal vem roubar e quebrar as coisas. Isso aí que aconteceu. Oh, oh. isso, aí, isso aí pode ser espírito. Tá é... atormentado. Atormentado também por causa que fizeram isso aqui com a igreja, Sim, cara. Sim, com certeza. Eu não vim aqui pra mexer em nada. Fique em paz aí. Pessoal, então é isso daí, deixa muito like, comenta, não se esqueça de se inscrever, é nóis, falou e fui!